Jesus é único, não há ninguém como ele. A sua grandeza não cabe num só nome ou título. No Evangelho de hoje, escutamos que ele é Emmanuel, que quer dizer Deus Conosco. Tal como acontece na língua gestual portuguesa, com o nome gestual, aqui realça-se uma característica de Jesus. A proximidade. O Filho de Deus, ao nascer homem, torna Deus presente no meio do seu povo, para que seja o grande sinal do seu amor por nós. Neste Natal, aproximemos-nos daqueles que mais precisam da nossa presença nas suas vidas.